E aí, Clã Showdown aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Orion, The Will of Wisps. Metroid One é sensacional para Xbox One e PC. A gente vai jogar hoje túneis da meia-noite, talvez explorar mais um pouquinho, um vídeo de 30 minutos, 30, 40 minutos. E vamos lá, vamos brincar. Muito bem, no último vídeo, a gente teria que ir para cá, nos dentes silenciosos. É, através por essa cidade aqui, mas a gente acabou voltando e se esgueirou aqui toda esta área e entramos no túnel através de um, um código e através de um, um sinos né? e é isso, agora a gente vai ter que continuar a brincadeira daqui o Ori, nessa versão, no 2, ele está armado até os dentes com espada e arco e flecha e a gente comprou uma marreta também. A gente chega num área interessante. De túneis, ó. Vocês já podem ver que tem fragmentos, né? que a gente vai brincando de portais, temos que pensar em portais. A gente já chega nesta parte de cima e fala aqui com um cartógrafo chamado... esqueci o nome É sempre o mesmo texto, é sempre o mesmo texto A gente compra o mapa dele e dá uma força Vou Chamar ele de Cornifer Muito bem, tá aí o mapa E ele já tem até ó, no mapa o traço dos túneis e onde estão os fragmentos que a gente precisa buscar Vamos lá Ó, oh. aí a gente volta nessa brincadeira de ficar pulando. Pegamos o primeiro fragmento. A gente vai aproveitando o fim do momento aí pra dar um pulo pra cima. É momento? Fale. Falei com tanta confiança. Cospe, cospe, cospe, cospe. Opa! está pensando da vida. Não deixou ela nem respirar. Aqui é o que a gente precisa buscar, né? Uma side quest que a gente está fazendo. Caso alguém tenha perguntado o que, que está acontecendo aqui, por que, que a gente está fazendo isso? Tem uma, uma área para pular. Bicho. Estamos explorando os túneis. Né? Como é que dá para bater naquele bicho? Olha é que dá! Olha <risos> oh, que beleza! Um lugar mais alto. Não foi grandes avanços, viu? Se a gente descer aqui, claro, né? Aqui é dar ruim. Uma alavanquita. Mais um obstáculo removido. Mais um não, o primeiro está removido né? Você está falando loucuras, parece Nosso HP não está grandes coisas, vamos tentar... É, eu sabia que ia dar ruim O importante é pegar o fragmento Muito bem, o que tem que ser feito aqui? A gente vai morrer muitas e muitas vezes nesse ponto. Tá. Agora vamos derrotar esses inimigos para não ter complicação. Onde aonde saímos? Que legal. Tá. O ideal é fazer o seguinte, ó. Descer por aqui, ó. ó que beleza. Deu tudo certo. Nossa, vamos que o O que é isso? Você engole uma uma coisinha aqui que você cuspiu em mim se é, é gostoso oh que beleza hein mais um uma parte de portais oh, quebramos um bagulho não pera olha que legal a gente acessou é um lugar totalmente longínquo ó. bom Bom mesmo, hein? Vamos tentar alcançar lugares mais altos. Aquele esquema da cinética. Boa! Olha isso aqui, vai ser super fácil! Nossa! Nossa! Nossa! Até que deu certo! Nossa! Tá bom, não, não é o ideal, mas deu certo, a gente conseguiu pegar os quatro fragmentos e exploramos, aí quase tudo, falta só um pedacinho ali Sai é fora, cara. Hum. Onde mesmo gente, tem, que... tem que subir aqui, é verdade. Tinha vamos lá, cosmino, vamos ver. Com isso a gente completa aqui. A gente está soltando raios os trovões, mas também abrindo a portinha. Né? Beleza, tabuleta estranha. Concluímos a missão nos túneis. que a gente pode fazer? Oh, que beleza! Onde eu vou parar aqui? Não, cara eu nem precisava ter feito o tudo que eu fiz Temos aqui Mais um fragmento Defletor, você obteve um fragmento espiritual Mais um fragmento! Acabamos a área, né? Só que ainda falta um pouquinho de nada. Tem que voltar. Tá, vamos nós com a brincadeira da cinética. De nada, não. Só pancada. Um o jogo não penitencia a gente, né? A gente não precisa ficar salvando toda hora, mas vamos salvar. Também é preciso teleportar destas áreas. Vamos subir. Vamos ver Sucesso Não! <risos> oh, meu, morei muito cedo Lá com esse menino. Toque! Ah, você voltou. É uma tabuleta que você tem aí? Entendo o guia para ler as pedras. Seria bom ter isso antes, né? Espera aí, esquece. Está escrito ao contrário. Bem, isso é inútil. Ah, ganhamos uma vasilha de luz espiritual gigante. Então, mas olha só, ele deu uma pista. Está escrito ao contrário, certo? 3122, Oh! E aqui a gente tem um negócio fechado, então talvez seja três um três, dois um três. Como é que faz mesmo? Três um três, dois dois. Um, três. Feito. Simples, simples. Vamos ver qual o poder que nós iremos obter. Que é, no é o mouse um... Diz que esse jogo tá meio bugado no xbox né, o pessoal está meio insatisfeito A luz dos antigos espíritos do de poder Todos os ataques agora causam 25% a mais de dano, olha só O nome do vídeo é Ficando Fortão É o nome que eu vou dar, vocês estão ouvindo a descarga do fundo Do vizinho E aqui a gente vai... Bom Vamos pegar o teleporte, eu vou descer aqui, ó. Eu acho que é mais, mais rápido, mais prático Muito melhor Tô Ficar andando tudo isso a pé né, tá louco mesmo É só selecionar e clicar Realmente o bagulho tá meio zoado, né? Pros loads. Vamos comprar algo extremamente útil aqui, que nós vamos encontrar no nosso amiguinho que vende amuletos, fragmentos. Vamos comprar o um fragmento do pulo duplo. Muito útil. E é isso. Aqui ele vai mostrar que a gente tem que ir ali e tal Aqui a gente vai apanhar um pouquinho, porque temos que trocar, tirar aqui a resiliência e colocar o pulo duplo Isso facilita pra caramba a vida Facilita demais a vida, vocês não tem noção Tem mais algo que a gente poderia estar tá fazendo hoje, viu explorando aqui, por exemplo É bastante explorável essa área Tem muitas coisinhas Você pode alcançar lugares mais e mais altos Ó! Prêmio! Bem, tudo quebra. Aqui nós temos mais dinheiro. Estamos juntando dinheiro. Quanto mais dinheiro melhor. Ó. Muito mais versátil fica. Um pulo triplo. Aqui não. Aparentemente não tem nada. Veral. Ah, você deve ser Ores. seja bem-vindo, mas que honro! Espírito na minha própria cozinha. Peço desculpas pelo frio, sinta-se à vontade de ficar perto do fogo num lugar quentinho. Eu? Eu estou acostumado com o frio, a degradação congelou meu antigo lar e o domínio de Vaur há muito tempo. Além disso, essas águas congeladas abrigam os peixes mais saborosos. Isso é, quando você consegue chegar embaixo do gelo. Todos os visitantes podem contar com o calor de uma barriga cheia. Pera, e uma barriga cheia? <risos> é o mínimo que posso fazer nesses tempos sombrios? Muito bem, aqui, se eu não me engano, sem encostar caldeirão... Não. Não sei se tem mais side quests Por aqui Não me interessei em ver Aqui esse cara ó. Vou falar com o Warfare Vou comprar mais um upgrade com o Warfare Bastante útil Melhorar suas habilidades? Sim, eu quero... Eu não tenho dinheiro, que triste E agora o que fazer? Vamos seguir aí o... O caminho Não sei se vai dar tempo de chegar no, no destino, mas vamos tentar Antes de acabar o vídeo, já deve estar até longo Parece ser um pouco mais alto que ali Normalmente funciona Você não precisa dos, de todos os upgrades para funcionar Por isso que é um Metroidvania E aqui hein Subindo, subindo... Pegamos mais um minério goorlec Serve para constru... oh, o serve cara das construções... Oh, O minério goorlec serve para cara das construções Eu realmente não salvou. Então agora deu certo. O esquema é bruto. Vamos andando para cá. Alucinadamente Tem um urso aqui Aparentemente não posso fazer nada No um próximo momento Eu Estou pulando os diálogos Porque senão fica imenso o vídeo Apenas o que for Impossível escapar Temos aqui. Lembramos deste lugar, as águas da Lagoas de Luma correm por aqui, nutrindo o pântano com vida. Ou melhor, costumava fluir antes da degradação, antes do moinho parar. tudo bem, a fadinha falou o um negócio aí. Tá lá o nosso colega. Tá, é uma área para outro vídeo, né? Mas tem... Pequenas minhas coisas que devem ser feitas antes de terminar então, por exemplo Dar uma olhada aqui Nossa A gente gruda aqui ó. Muito bem, as engrenagens estão voltando E a gente abre o portão Pro um menininho ali, entrar nossa, que legal. Olha o que temos aqui? Fragmento de de Energia Será que deu tempo de pegar? Não deu tempo de pegar obstáculo aqui, que eu acho que é a intenção. Ah, minha nossa! <risos> uh. Conforme planejado. Perfeito! Só removendo os bichos a gente vai ficar de frente aqui para essa entrada, mas ainda não. Olha só que legal Áreas secretas Áreas secretas são muito, muito legais Aqui mais uma área secreta Ó oh. Olha fechada. Doeu, hein? Vou fazer tudo de novo. Não, foi complicado, foi? Na parte que a gente morreu por nada, então, vamos escalar aqui sem complicação. Aquela mais um, um fragmento polido de vida. E é isso. Vamos terminar por aqui. Cena marreta nos bichos. Bem na frente da porta, onde a gente teria que entrar. Tá feito. Uma área inteira. Pegamos muitos fragmentos hoje. Nem é um upgrade, mas muitos fragmentos. Gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga Metroidvania, jogos indie, recomendações e o que nos der na telha também. É, deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de tá estar e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade! <risos>